Olá, uma ação desenvolvida pelo programa Mulheres Mil vem ajudando 10 mil brasileiras a trabalhar a questão de gênero, aliada à profissionalização e a elevação de escolaridade. Em menos de um ano implantado no Rio, 300 mulheres já frequentam cursos profissionalizantes oferecidos pelo governo federal. Para discutir sobre o assunto, toda mulher recebe a deputada Inês Pandeló, Rafael Almada, pró-reitor de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, e a aluna do curso, a Grécia Laudesir da Silva. Deputada, é um programa que recebe incentivos do governo federal e, pela informação que nós temos aqui, integra o Brasil sem miséria e, até 2014, ele pretende oferecer cursos para ajudar na emancipação social, econômica e educacional de 100 mil brasileiras. Isso é importante para o crescimento do Brasil? Muito importante para o crescimento do Brasil, para o crescimento da mulher e, consequentemente, o crescimento da sociedade como um todo. Né? Mulheres que muitas vezes ficam à margem da sociedade, que não tiveram oportunidades de é, ter uma, uma profissão fora do lar, sabe muita coisa, trabalha muito, mas às vezes não teve condição de se inserir no mercado de trabalho e agora, com esse programa da presidenta Dilma, estão sendo inseridas e isso é muito bom. Rafael Almada, gostaria que você explicasse um pouco para a gente desse programa que também é de renome internacional, com uma parceria aí com o Canadá e que inicialmente começou em 2007 um, como um projeto piloto e hoje aí já está atendendo praticamente todos os estados brasileiros. É, na verdade, o programa ele é uma parceria entre o governo, né, do governo federal do Brasil e o, pelo Ministério da Educação e o Schooled da do Canadá. E aí você tem uma parceria envolvendo diversas é, instituições e organizações e o próprio Governo Federal na implementação de uma metodologia onde valoriza a vida dessas mulheres, valoriza o passado dessas mulheres, o, que elas, o dia a dia delas e como isso reflete dentro da sua própria residência, própria da, sua, da sua casa, do seu núcleo familiar. Né? Então, o programa ele, inicialmente foi só para a região Norte e Nordeste. E agora, no final do ano de 2011, ele foi aberto para todos os institutos federais do país poderem implementar. E aí o Instituto Federal do Rio de Janeiro, percebendo essa importância e o seu papel dentro do Estado do Rio de Janeiro, a gente participou da chamada pública e hoje iremos, até 2012, capacitar 300 mulheres dentro do programa. No Rio de Janeiro só. No Rio de Janeiro só. Nacionalmente, a gente tem 10 mil em processo, mas a ideia é que até 2014... Né? esse programa ele atinge a 100 mil mulheres no Brasil, contribuindo com essa desigualdade aí que existe de gênero na própria qualificação profissional. O objetivo dele é inserir a mulher no mercado de trabalho e também aumentar a autoestima dela, né? Com certeza, porque aí a gente pensa em dois viés, na verdade. Eu acho que é a questão, primeiro, do acesso. Né? Hoje, a nossa instituição... É, é, ela tem um, uma seleção, um processo seletivo, e aí a gente cria a possibilidade dessas mulheres que não viam na instituição, na nossa instituição, uma possibilidade de estudar, né, porque às vezes está muito tempo longe da escola, às vezes está precisando é, é, é, de um alto, aumento, né, de uma elevação da sua autoestima para participar de um programa. Então a gente pensa no acesso, a gente pensa na formação, né, dar uma qualificação profissional, a gente pensa na permanência dessa aluna dentro da instituição e pensar isso pensando na empregabilidade, pensando no empreendedorismo. Né? E aí quando a gente falar dos cursos que a gente desenvolve hoje no Instituto, você vai perceber que todos são pensados é, no, prim, é, no, no, no início, né? no pequeno empreendedor, na possibilidade de você mesmo gerar renda para sua família através de uma ação, através da qualificação profissional. E quais os, os cursos oferecidos no estado do Rio de Janeiro? Então, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele vem por um processo de transformação, né? a gente veio da Escola Técnica Federal, passou por CEFET, hoje a gente está como Instituto Federal, né? a partir, desde 2008. E nesse processo de aglutinação, a gente está em 11 municípios do estado do Rio de Janeiro. É, iremos até no processo de expansão do ensino técnico né? que está acontecendo no nosso país, a gente vai chegar até 2014, né, na terceira expansão pela Presidente Dilma, vamos chegar a 16 campi do Instituto Federal do Rio de Janeiro. É, e aí, inicialmente, como essa chamada foi no final do ano passado, a gente tem três campi envolvidos, que é o campus Paracambi, né, o campus São Gonçalo e o campus Pinheiral Nilo Peçanha. O campus Pinhe Pinheiral Nilo Peçanha, ele vem da Escola Agrotécnica da Universidade Federal Fluminense, que foi a, a, agregado ao Instituto Federal do Rio de Janeiro desde 2008. É, e lá em Pinheiral a gente tem um curso de é, salgadeira, focado na questão alimentar, pensar toda essa, essa metodologia de aproveitamento de alimentos, etc. A gente tem no campus Paracambi, que é a Grécia, a nossa aluna lá de Paracambi, a gente tem um curso de corte e costura. É, e em São Gonçalo a gente focou na jardinagem. Então, todos esses três programas têm um apoio essencial da prefeitura do município. Em Paracambi, a gente tem a prefeitura de Paracambi fortemente apoiando o projeto, em São Gonçalo, em Pinheiral. A gente, em Pinheiral, a gente ainda tem uma, uma, uma relação muito maior com o campus, com o nosso campus Pinheiral, ele tem uma atividade muito constante que contribui muito para aquele município. É engraçado porque a gente sempre dizia assim: não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar. E eu sempre falava assim, mas além de ensinar a pescar, tem que despoluir o rio, porque senão a pessoa aprende, vai pescar e não tem o peixe. E eu acho que a presidenta Dilma conseguiu, com esse programa Erradicação da Miséria e também com a forma que ela está governando o Brasil, conseguiu esses três pontos. Porque ela dá o peixe, que é né, o Bolsa Família, mas ensina a pescar, que é a profissionalização, e agora as Mulheres Mil também dentro desse projeto, e criou empregos, né? Nosso país tem aumentado o número de empregos, então é como se também tivesse despoluído o Rio, porque os empregos estão aí e as pessoas profissionalizadas vão ter é, acesso ao mercado de trabalho. A Grécia pode contar para a gente um pouco dessa experiência. está participando do primeiro curso oferecido no Rio de Janeiro, no estado, em Paracambi, por que que você escolheu o curso de corte e costura? Você já tinha alguma experiência ou está aprendendo tudo agora? Não, eu não tinha muita experiência. Eu, costuro, eu faço artesanato em casa, aí através do artesanato a gente somos obrigada a costurar, fazer alguma coisa de costura. Aí quando falou que era corte e costura, eu fiquei empolgada, né? Porque, também que era uma qualificação profissional, que eu, eu não tinha quali nenhuma qualificação profissional. Aí foi aberta a inscrição, Aí for, foram selecionadas, teve 400 e poucas inscrições, e só 100 foram selecionadas. Aí eu fiquei feliz, que eu não esperava esperar por mim, porque eu, tinha, eu tinha duas, tenho duas filhas gêmeas, que estão tá com 20 anos, tinha, tenho um irmão, tenho várias colegas, que também estão tá precisando de aprender alguma, assim, alguma, alguma profissão, e ter alguma coisa, às vezes, não só para aprender, mas para, que, que você falou, o seu autoestima se levantar. Muitos estava carente ou estava com problemas de depressão. Eu fui uma que vivia só dentro de quarto, ficava na sala. Às vezes eu via a televisão, mas não queria entrar no meio da sociedade, queria ficar mais separada mesmo. E, mas eu vendo aquilo, eu vi muito jovem, está bem, tá escrito. Aí foram um selecionadas 100. Aí, a dessas assim, 100, eu entrei, a minha filha entrou. É, isso, que é, isso é importantíssimo: que é a Grécia. Ela trouxe a filha dela para participar do programa. A filha dela é mãe também, é né? Mãe, a Graça já é avó. Anos, eu sou vovó, <risos> tem 4 anos, a minha neta. Ah, então eu levei minha filha também, porque ela também não tinha motivação nenhuma. E, e eu levei ela e ela está gostando. O foco do curso de corte e costura ele também valoriza essa questão do meio ambiente, da preservação, reaproveitamentos e a questão é. de segurança, né? Porque hum. não basta você costurar, você tem que entender que aquilo ali pode também causar danos à própria pessoa. E aí, esse professor, ele... Aí, ele tá, então, ele tá ensinando é, como, assim, além de... A, a gente vamos aprender a costurar, ter uma base prática, teórica, né? Então, a gente vamos costurar e vamos também reaproveitar muitas coisas que joga fora. Aquelas pecinhas que joga fora, acham que não tem valor? Tem. Ainda mais no momento que a gente no artesanato. Então, a gente tem como aproveitar, fazer uma bolsa, fazer coxa, fazer colar, fazer pregadeira, faz muita coisa. A gente não joga fora mais um retalhinho. Tem alguma coisa, antigamente só fazia tapete. Agora, muitas coisas lindas, né? <risos> Basta ter a criatividade. E é. é. é. eu acho que esse que é o diferencial desse esse projeto. Porque você pode dizer, ah, curso de corte e costura, Sim. ao longo da história do Brasil, já aconteceram muitos. Instituições né, fizeram é, curso de como é, salgadeiras e idem. Mas o que agrega nisso são essas noções né, de preservação do meio ambiente, de respeito ao direito das mulheres, as mulheres saberem dos seus direitos também. Quer dizer, são lições profissionais, mas lições de cidadania também. Deputada, até eu ia entrar nesse assunto, como todo, toda mulher nós entramos principalmente as mulheres que dependem financeiramente dos maridos e até sofrem a violência doméstica como nós já falamos várias vezes e tem medo de denunciar porque depende financeiramente do marido no curso deve ter alguma mulher que já sofreu isso não tem é, Grace? muitas muitas e foram esclarecido muitas de cabecinha que era muito fechada só a família aí tem uma que até mora num sítio ela levantou e falou assim gente eu vim aqui além de aprender eu estou gostando que eu estou convivendo com outras pessoas conhecendo outras pessoas que tem um lugar que é bem afastadinho da cidade né e ela falou eles fala cada um tem a sua experiência fala que que ela não, nunca não, não sabia que tinha tantas, tantas coisas para aprender e ela não tinha estudo porque deu oportunidade também para ter o um estudo que, que nem né, 10 meses de, de curso, através desse curso, quem nunca estudou, está tendo oportunidade para estudar também. Uhum. Aí a escola abriu mais vaga para que as pessoas de mais idade estão estudando. Então ela falou, nossa, eu nunca pensei em estudar. Outros pararam na segunda série e já tem uma idade avançada e não sabe nada de estudo, né? E não tem qualificação nenhuma. Aí tem que muito... eu não estou aqui só para aprender só o corte e costura. Também quero aprender ler, escrever... E muitas coisas, fazer aquilo que eu não conseguia fazer sozinha, ter capacidade. Porque muito realmente depende do marido tem medo, às vezes se assim, não dá certo o casamento, mas fica sofrendo, apanhando, sendo agredida, com palavras também, né? com pensamento. Não só em, em agressão, mas as palavras também machucam as mulheres. e Então, ela está tendo a oportunidade de poder falar não de correr atrás, de falar assim, tudo bem, se você fazer isso comigo, eu vou te denunciar, porque foi muito importante, uhum. a Silva Trajano, que falou sobre as mulheres, a dependência das mulheres, então a gente aprendeu muito com ela, foi muito importante. E ela falou que aprendeu muito com a gente, ela falou que muita coisa acho, com toda a gente, que ela falou que nem acreditava é. que existia. Mas isso faz parte até da troca mesmo, né, que a gente desenvolve isso. lá na, na instituição. A gente da Pró-Reitoria de Extensão, a gente que está tocando o programa Mulheres Mil, é, e a gente tem percebido que quando você pensa na realidade das mulheres, você consegue fazer um curso que, por mais que tenha uma parceria internacional, ele tem uma cara brasileira. Né? Ele tem uma, uma essência brasileira de luta, de perspectiva e, e toda essa discussão que a gente já desenvolve no nosso país em relação aos direitos das mulheres e etc. Então a gente tem tentado é, que o curso seja focado exatamente nessa realidade. Então se há nesse ciclo de nesse conjunto de alunas é, demandas, a gente vai tentar atender. Uhum. E aí a gente vai tentar esclarecer. A gente vai fazer o nosso papel como instituição que é dar a qualificação profissional mas criar perspectiva. Né? Gerar um cidadão, gerar um aluno que além de, de, de, de conhecer, conhecimento teórico, prático ele possua, mas ele também seja um transformador na vida dele, na vida dele né? e na vida de outras pessoas também. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com toda a mulher hoje falando a respeito do programa Mulheres Mil, um programa que oferece profissionalização principalmente às mulheres do Rio de Janeiro. É só um instante, nós voltamos já já.